Apenas R$ 49,90? Misael, você ficou doido? Pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Combo de Robô Forex Trader. Muito, muito, muito bem-vindo. E sim, galera, sim, sim, sim. O robô que nós já vendemos no passado por R$ 500. Reais. Sim, hoje está por R$ 49,90. Fica comigo nesse vídeo até o final para você ver cada detalhe, como você pode adquirir o teu rápido, rápido, por R$ 49,90, que já vem com um robô dois setups mais tutorial de como instalar Ok galera compre já dá para tu comprar via link link aqui embaixo entre em contato comigo e eu te mando o link de pagamento mas vamos lá vamos lá para aquilo que interessa como que esse robô funciona só uma palinha para você isso mesmo aqui estamos falando então do Eato robô freedom Pro galera já trabalhamos com ele no passado ele foi responsável por deixar um dos nossos clientes há oito meses, oito meses sem quebrar nenhuma vez nessa estratégia, aqui eu coloquei no modo mais acelerado, tá, eu já coloquei agora há pouco, coloquei para operar e ele já fez aí galera, já fez aí um valor de dez reais, de dez reais, tá. A, é, essa aqui é a conta demo que eu preparei aqui de última hora para você a, ver e dar uma olhada, ok? Então ela já estava com outros valores, mas eu preparei aqui mil reais na conta demo para você ver como ele funciona. Então aqui a gente está trabalhando uma das estratégias, ok? Onde ele vai pegar é, apenas uma tendência, tá? Ele vai abrir o Martingale sim, mas depois ele volta para pegar a linha de alvo. Ou então ele vai trabalhar com compra e venda na mesma tela, que é uma outra estratégia a, que eu estou enviando para você junto no pacote você vai ver lá no tutorial que é só uma palhinha para você dar uma ter uma noção Ok e já aproveitando o vídeo pessoal tá quero mostrar para vocês também a segunda estratégia a segunda estratégia é onde ele cria um corredor com estabelecendo compra em cima e venda embaixo caso for para cima pega compra e já fecha no lucro caso desça, pega a venda e já desce, desce no lucro sempre arrastando a linha ele não precisa descer e voltar lá em cima para pegar novamente não ele vai descendo e vai arrastando a linha do alvo para que qualquer retorno seja de baixo para cima ou de cima para baixo, ele pegue rapidamente, ok? Então essa é a segunda estratégia, trabalhando venda e trabalhando compra aqui no mesmo par de moedas, tá? Essa estratégia é bem bacana, bem legal, tá bom? É uma estratégia um pouco mais robusta do que a primeira que eu apresentei, então é, fica aí também a apresentação da segunda estratégia. E sem enrolação também quero mostrar para vocês os saques pessoal, os saques que eu venho fazendo aqui na corretora XNess Eu vou colocar dentro do pacote também um tutorial de como você fazer o seu cadastro na corretora XNess a melhor corretora que eu já trabalhei, a melhor corretora do mundo na minha opinião. Eu já estou com ela dois anos e meio fazendo saques via Pix. Aí desde que eles implantaram Pix já tem um ano, um ano e pouquinho. Venho fazendo saque via Pix sem taxa de saque direto para minha conta bancária. Show, show de bola pessoal. De verdade, ok. Se eu pegar aqui, ó, é data personalizada, eu levo lá atrás, tá? Levo lá atrás, lá atrás, lá atrás, muito, muito, muito, muito tempo atrás. E você vai ver que eu venho fazendo sim há muito tempo. Aí eu vou pegar aí vários meses, tá? É, vários meses E para você ver como realmente Definir data, ok? Eu posso rolar aqui várias e várias páginas De saque, saque Direto na minha conta bancária Se você quer ter esses saques também Você também quer ter esses saques Sem taxa de saque Direto na tua conta bancária Então fica comigo até o final do vídeo Fica aqui comigo, ok? Então vamos lá Também temos aqui dentro desse pacote 49,90 Uma tabela automática de ganhos Imagina aqui que você estabeleceu Vai junto essa tabela no Excel para você, tá? Então aqui digite aqui o valor da banca. Lá você digitou mil reais ou quinhentos reais, tanto faz, tá bom? Colocou ali naquele dia, você tirou ali a ah, 24 reais, tá bom? Ele já calcula 2,4 é o que o robô fez naquele dia. Ah, naquele dia o robô fez 13 reais. 1.3. Naquele dia o robô fez muito mais 56 reais 5.6 é que é o valor, a porcentagem da banca. Então essa tabelinha também vai para você. Você calcula o mês aqui também. No mês se ele fez por exemplo 339, 239 ele vai calcular aqui o 23% da banca. Essa tabela vai para você também. E para o vídeo não ficar tão longo quero também já aproveitar e falar para vocês sobre a nossa assessoria, nossos combos de assessoria, ok? Onde de fato nós pegamos você pela mão e e a, nós acompanhamos em cada passo eu monitoro também o seu robô aqui do meu aplicativo e você pode estar conhecendo o nosso pacote muito mais robusto, completo, robô diferenciado, diferente desse de 49 tá, esse robô aqui que nós realmente temos na nossa assessoria ele vai trabalhar aí 7 dias por semana, 7 dias por semana enquanto esse aqui, 49,90 vai trabalhar só de segunda a sexta que já é um robô bom, ok? o nosso, tá, Do combo assessoria vai estar tá trabalhando então 7 dias, por quê? Porque nós escolhemos um par de moeda especial dentro da corretora XNES, ok? dentro da corretora XNES, que permite ela abrir a possibilidade para você no final de semana de operar. Então, nossos robôs aqui estão operando 7 dias por semana, 24 horas por dia, 31 dias por mês. Eu tenho um cliente aqui já rodando há seis meses sem quebrar a banca todo o tempo, 31 dias por mês, sem quebrar, ok? E com a, a, a, tendo a possibilidade também, lógico, sempre de sacar os seus valores, os seus lucros líquidos né aqui na Corretora X, né sem taxa de saque. Venha conhecer o nosso site, tá bom? Temos um botão com desconto promocional, mas aproveita esse mês de dezembro aqui, 2022, estamos com promoção Black Friday, ok? Veja no link abaixo, tem o um link do meu contato e também tem o um link do nosso site para você conhecer mais sobre o nosso trabalho, tá bom? Bom, aguardo você, até o próximo vídeo e vem que vem, tô aguardando você lá me chamar e falar comigo. Até mais, tchau, tchau.